Bem-vindos a mais um vídeo de The Last of Us Remastered Lamento ter-vos feito esperar por tanto mas vamos lá Vamos lá aqui Eu prometo que vou ver tentar que não demore tanto E se demorar no, eu vou... Eu vou dizer-vos sempre nos outros vídeos Este vídeo vai estar sem com outro é que eu tentei editá-lo com um programa de edição mas não consegui. Bem, aproveitei aqui o vídeo. Já subiu ali ela. Ok é a tua vez. É vai sobe ele. Hum, cuzão aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah. Vai embora. Vai tirar mesmo? Pão. Tchau. É a nossa saída, que nos andai Vai-te embora, bicho. Vai comer pão. Vai, sobe. Acho que já está. Ela, estás bem? Além de Estou bem. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Demos um sono. Como é que se vai agora? Ah. Pass. Vou detalhar algumas coisa vou clicar. Aqui tá Vai, vamos. OK. Vamos. Isso. Agora vou eu. Boa. A escada está bloqueada. Desculpe de se vocês se, acompanham a minha série, então... Põe aqui... É. Aqui... A demora. Isso, vão. Não. Isto aqui acho que foi quase um ano sem vida. Não, foi um mês. Não um ano, um ano é muito tempo. Foi, na verdade não foi um mês, acho que foram mais meses. Tá bem escuro aqui. Pelo menos é o que eu vejo. Eita porra, vai ser louca agora. Vamos nessa, vamos ver aqui e agora vamos. Ok, criar uma faca improvisada. Bora! Coragem! Criar duas, bora, acho eu. Duas facas improvisadas. Que fiz? Tenho recebido este jogo aqui que é bom. Vou pegar aqui no pau e. Eita, toma, toma, toma! Prontos, está okay, feito. Eliminei todos. Estão impressionados, Joe? Vamos fazer é sair daqui. vou por aqui tire este aqui essa é uma coisa de jogo bom Eu também pretendo jogar Far Cry 5 por causa daquele DLC de espaço, também porque a história parece ser muito bom, já vi o GameG2 a jogar e é muito bom aquilo ali. Ok, okay já pus ali a coisa, agora vou... Isso. Ata aqui, vou pegar a atadura. kit médico, Vou usar o médico kit aqui, bem rápido. Hum. Não tem monstros. Ok, então, hora ir. É, aqui é o... coisa é louco. É passar por túneis. Passar por portas. O jogo é bom. O jogo é bom. Agora vim por aqui. Está bem escuro aqui, acho ah, que assim podia acender a minha lanterna, é por isso que ela serve Eu achava que isso servia só de efeito no jogo Parece para ser realista, mas na verdade tem... Tem utilidade E olha, há umas pessoas aí que dizem que o 4K uh, É um gráfico bom, mas pode ser bom Pode ser mesmo verdade, não pode ser mentira, mas também isso acho que serve mais para quem é mais, gosta mais de detalhes É mais detalhista, acho que isso é para quem é mais detalhista nos jogos A mim Os jogos deles terão um gráficos tipo assim Bem, a água deste jogo aqui não é tão realista, mas algumas coisas são Bem então é isso, vou ficar por aqui e tchau, até o próximo vídeo.